Então, quanto mais você atinge um relacionamento com essa companhia, mais forte fica você com eles, tá? E de, de cara, os caras te dão alguns status, alguns benefícios pelo programa, tá? Muitos de nós é, temos aquela vontade de viajar e a gente sempre vê tudo caro, né? E é verdade. que quando você pega, por exemplo, é, uma viagem, por exemplo, de... Acontece, vocês pensam que não acontece, mas acontece. Por exemplo, o Clóvis esses dias precisou de ir para... Uh, para... Brasília, né? O Clóvis foi de Brasília e o Clóvis, de última hora, ele pagou 80 mil milhas para ir e 80 mil milhas para voltar de azul, de azul, e de volta. 8, 8, 16, 160 mil milhas para ele poder viajar para Brasília de última hora num processo que tinha lá para ele se defender. Ele, a ah, escritório, né? Então. Só para você ter uma ideia, eu tô jogando o preço das milhas mais baixo, tá? Hoje, se você fosse comprar milhas, tá R$17,00 se você vendesse suas milhas para Hot Milhas. Então, se você vendesse para Hot Milhas, as milhas hoje, você gastaria hoje, teoricamente, R$17,00 o milheiro pago pela Hot Milhas, tá? E, teoricamente, eu tô pegando esse exemplo dele aí. 17 vezes 160, significa que o Clóvis pagou 2.720 para poder viajar para Brasília, ida e volta. Uma viagem que nós fizemos, ida e volta, com 10 mil milhas, ou seja, ele gastou 2.720 para ir e voltar, sendo que nós já fizemos esse voo, eu, o Juliano, o Clóvis, aquela turma que foi lá aquela vez, 10 mil milhas, usando os 17 reais vezes 10, nós gastamos 170 reais e de volta naquele evento que nós fizemos lá em Brasília. E ele gastou 2.720 para poder estar em Brasília de última hora. Então, isso acontece? Acontece, tá? Isso acontece muito. E a gente que não está no dia a dia, a gente que está no dia a dia sabe disso. Quem não está, não acredita que isso aconteça. Aconteça. Acontece. Muitas pessoas compram passagem hoje para viajar amanhã, só para você ter uma ideia. Tá? E aí, é, quando você não tem milhas, você acaba pagando esse dinheiro porque não tem o que fazer. Né? Principalmente se a pessoa mora num estado e a família mora em outro estado, acaba acontecendo de uma, uma fatalidade, a pessoa nem sabe que ela tem direito de viajar com 80% de desconto, comprando uma passagem para poder ver a família doente. Né? E isso pode em todas as companhias do Brasil, Latam, Esmaios e Azul, quando você está com a família, o ente querido, né? E aí o que acontece? Você pode viajar hoje para o Brasil, é, por exemplo, nesse caso, nessa estratégia que eu vou mostrar para vocês, por R$ reais. Você pode sair, por exemplo, de São Paulo, Guarulhos, para Fernando de Noronha, por R$ 490. Reais, o trecho. Eu posso sair de São Paulo para Jericoacoara, por R$ reais. o trecho, independente da data dia e ano eu posso passar o Natal no dia 25 se eu quiser comprar uma passagem para Jericoacoara se eu quiser comprar agora uma passagem para a virada do ano em Copacabana eu posso por 490 reais. eu posso comprar uma passagem para Natal por 490 reais eu posso comprar uma passagem para Manaus por 490 reais então Dentro dessa estratégia que eu estou mostrando para vocês, é possível vocês comprarem é, uma passagem, emitir uma passagem, dentro desse conceito que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, uh, isso que eu estou falando para vocês, alguns vendem por dois mil reais o curso. Dá tá? Para falar isso que vocês estão vendo de graça aqui comigo, tá? Então, é muito simples, mas porém você tem que ter um, um caminho a traçar, um caminho a seguir, tá? Bem... É, o que eu vou mostrar para vocês aqui é justamente o que eu, eu passo para a galera do canal em, em uma outra dimensão, tá? Então só para vocês saberem, eu sou o cliente da Smiles na categoria diamante e justamente essa categoria diamante foi que me levou para o United através da versão Platinum da United Smiles, que é uma upgrade de status através do status da Gol. Então o status da Gol tem um poder de transformar você também num status dentro de uma outra companhia aérea, tá? Sem, ao menos, ter viajado de United, que eu nunca viajei de United, tá? Então só para você ter ideia a, a força que está aqui. E aí dentro da categoria Diamante que vocês estão vendo aí, ó, da da Gol, você tem benefícios, tá? Você tem benefícios. E esses benefícios que traz para você é através do seu relacionamento com o programa. Então, quanto mais você atinge um relacionamento com essa companhia, mais forte fica você com eles. Tá? E de, de cara, os caras te dão alguns status, alguns benefícios pelo programa. Tá? Hoje, a Gol vem sendo um dos, um dos maiores programas de fidelidade de companhia aérea do país, juntamente com a Azul. Tá? E aí você observa, é, esse é o status que eu dei através do Premier. É, é mais United Plus Através da Go. Então esse é o status que a Go me deu Quando eu pedi Então o status match Para a, a, a United então, então foi esse que eu Do, do Star Alliance tá? Só para vocês terem noção tá? Então observem o poder que tem Quando você chega a um status de um cartão De um programa de fidelidade E o quanto esse programa é bom para você tá? Então vamos lá só para você ter uma ideia, eu, eu alinquei para o pessoal do canal aqui algumas. Eu, eu fiz um resumo geralmente do, daquilo que eu tenho, tá? Então eu falei, pessoal, vamos lá fazer uma gestão do Gol Diamante. Pouco se fala da Gol, porém temos ótimos serviços. Ainda mais se você não tem a azul na sua cidade, a Gol na categoria diamante é um luxo só, né? Você pode emitir 10 passagens, é, 10 passagens, 10 trechos, tá? Para mim, Leandro. Eu vou falar por o ano passado, tá? Eu, ano passado, eu perdi o Companion Pass. Eu perdi o Companion Pass da Gol, eu infelizmente não viajei e eu perdi uma passagem grátis. Eu tenho direito a uma passagem grátis por ano comprando a passagem da Gol e eu, infelizmente, eu perdi essa passagem porque eu não tinha é, projetos de viagem do ano passado com a Gol. E eu acabei perdendo, literalmente, esse status. Tá? Então, eu perdi esse benefício ano passado. E o ano passado eu perdi também, eu tinha direito a 10 congelamentos de passagens por 35 mil. E eu perdi também todos, porque eu não usei nenhum. Tá? Então, também eu perdi devido a azul ser a minha prioridade naquele momento. Tá? Esse ano, eu já emiti 4 vezes. Então, eu emiti 2 e mais duas, 4. Então, eu tenho 6 trechos é para qualquer lugar do Brasil é por R$ 490 reais ou R$ 35 mil. Que eu vou explicar para vocês. Tá, então você pode emitir 10 passagens a qualquer pessoa, incluindo você. Então eu posso emitir para qualquer pessoa a passagem, incluindo a mim. Tá, é, é, é, a promoção de bônus. Por exemplo, teve uma promoção de bônus agora da Go. É, não sei se vocês viram. É uma promoção que teve por é, 85% ou R$ o um milheiro. Né? Então os membros que receberam essa promoção compraram no máximo 100 mil milhas. Então quem comprou 100 mil milhas por R$ é, pagou no máximo, só para você ter uma ideia, é, a pessoa pagou no máximo R$ reais vezes 100 mil, a pessoa pagou R$ reais em 100 mil milhas. 100 mil milhas da Gol tá valendo 22. 22 vezes 100 mil uh, vale 2.200, ou seja, a pessoa pagou 1.400, mas as milhas da Gol vale dois, vale, é, trouxe para ela, no caso, é, 2.400, 1.400 para 2.200. Ele embolsou de lucro 800 reais sobre essa jogada que teve da Gol. O, a Maria Alzenir falou, eu comprei 100 mil, olha que legal, tá vendo? Foram poucas, a Gol disponibilizou 1 um milhão de vouchers. Desse 1 um milhão de volta, gente distribuiu entre 75%, 85%, 80%, 60%. Tá? Então, você vê, o cara pagou 1.400 e ganhou 2.200. Olha o lucro que ele teve com as milhas.